Olá, você que está se preparando para ENEM, vestibular, concurso e quer aumentar suas chances de aprovação. Este é o Instituto A Jogada e este curso é para você. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou o escritor desse livro que chama A Jogada, a Sabedoria dos Jogos para os Gestores da Nova Geração, eu sou um dos primeiros autores da área de Gemiologia no Brasil e esse curso é para você que, é, como eu, precisou em algum momento é, de técnicas, de estratégias para aumentar a, a sua pontuação, a sua performance em avaliações, em prova, em concurso. Né? E Essa primeira aula, onde eu vou estar explicando é, sobre os princípios, né, esses, essas estratégias fundamentais para você é, aumentar a sua performance, ela também é um pouco da história de como eu inventei esse sistema, né, que é uma metodologia que vai ajudar vocês, sem dúvida nenhuma, a alcançar é, a pontuação que, que você precisa para a sua aprovação, mas também é algo que vai te ajudar a alcançar qualquer outro objetivo, qualquer outra meta que você tenha na sua vida. E estudar para concurso, usar essa metodologia para estudar para concurso, é uma ótima forma de você dominar é, essas duas é, questões. É, uma é como você é, estuda e como você aprende. Né? A gamificação é uma ótima forma é, de você aprender a aprender. E a segunda é... É, como você organiza o seu tempo e é, os seus recursos para é, alcançar qualquer objetivo que você tem na sua vida. Então, quando você é, tiver familiaridade, tiver é, utilizando esses princípios da gamificação na sua vida para alcançar uma meta como essa é, e ao mesmo tempo dominar esses princípios da gamificação, você vai estar... Tá, é, num, num outro patamar de capacidade de, de decidir e, e é, decidir os rumos da sua própria vida né? porque você basicamente vai aprender a programar a si mesmo para alcançar seus objetivos é, e, e o seu cérebro fazer com que o seu cérebro encontre prazer, em desenvolver o que você quiser desenvolver né? e de um modo que você vai ter mais chances vai estar, vamos dizer assim, programado, vai conseguir é, por causa dessa, dessa estratégia é, estimular o seu cérebro a ter mais interesse, a ter mais prazer né? em, em estudar, em trabalhar ou em qualquer coisa que, que seja necessário fazer para alcançar seus objetivos. A gamificação nada mais é do que um, uma estratégia de você pegar uma meta, uma meta é, avançada que você quer alcançar, e dividir ela em degraus que você vai conseguir, é, um, um após o outro, é, subir com mais facilidade e alcançar essa meta é, final que você deseja. Né? Então a gamificação ela é, te ajuda a chegar em qualquer lugar que você quiser e alcançar qualquer objetivo pela é, subdivisão desse objetivo, dessa meta, em metas menores que você vai conseguir é, alcançar com progressos menores e diários até alcançar qualquer meta que seja. E quando eu falo de uma meta, eu falo de você alcançar uma nota num, numa avaliação, mas também pode ser é, um, um dinheiro, um valor que você quer é, alcançar para você poder estudar é, em outro país, para você fazer algum curso, para você é, adquirir algum patrimônio, algum projeto que você deseja realizar. É, então qualquer meta que você tenha, você pode alcançar, você pode emagrecer, você pode aprender outras línguas. É... E qualquer meta é, como essa, você pode dividir, subdividir em metas menores, de modo que você vai alcançar é, ela inevitavelmente, né? Com um pequeno progresso diário, uma vez que você conseguiu é, se acostumar a estar fazendo esse progresso diário, você inevitavelmente vai, em algum momento, conseguir, conseguir chegar na sua meta. E... É, como eu, eu entrei, né? como eu, eu comecei a, a dominar esses princípios da gamificação para transformar num sistema, um sistema que você hoje pode aplicar em empresas, em, é, em projetos é, de qualquer tipo de complexidade, como é o caso da jogada. A jogada é uma metodologia é, criada para o empreendedorismo, né? para empresários, para é, inventores, inovadores, estruturarem seu plano de negócios e conseguir acelerar o processo de é, tornar esse negócio, essa empresa é, bem sucedida. E mais ao mesmo tempo essa metodologia, ela é, pode ser usada para outros problemas e é, eu comecei a, a conviver com esses primeiros princípios da, da gameologia, da gamificação ainda no, no colégio né, por uma, uma questão pessoal que foi é, a minha própria preparação para passar no vestibular né, e que aconteceu numa época que eu jogava muito, né, muitos jogos de computador, jogos de estratégia, de videogame. Então, naturalmente, eu é, me inspirei no, na maneira como esses jogos funcionavam para é, para conseguir fazer minha estratégia de aprovação é, no vestibular né eu quando eu fiz vestibular né o primeiro vestibular que eu passei foi para é, numa federal foi para economia e, e, e foi é, um processo que que me fez né é, mergulhar nesse nessa questão nessa problemática né de como se estuda para uma prova porque em Brasília, né, a cidade onde eu, onde eu estudei e é, me formei, é, existia dois tipos de processo é, de seleção de alunos para a Universidade Federal. É, hoje continua, ainda existe, mas hoje ainda existem mais é, processos. Né, o Enem ainda não existia nessa época. E, então, é, esses processos eram o vestibular tradicional, que ainda existe hoje, e o PAS, né, que é o Programa de Avaliação Seriada, que era uma prova com um vestibular dividido em três etapas, né, uma prova que acontecia é, no fim do ano, é, do, de, por cada período do segundo grau, né, o primeiro, segundo, terceiro ano do segundo grau, ao fim do, do ano existia é, esse, essa avaliação. Né, e é, no primeiro ano que eu, que eu fiz essa avaliação, eu estudava num, num colégio muito bom, que dava uma boa preparação, eu tive um, um desempenho bom, né? um desempenho que me colocava ali é, dentro da, da linha de corte para o que eu tinha, interesse, né? que eu tinha para o meu objetivo, né? que era o curso de Ciências Econômicas. E então... É, até o primeiro ano, até o fim do segundo ano, tudo ia bem, até que na segunda etapa da avaliação, né, o segundo ano, é, eu fiz a prova né, e, e estava indo muito bem nessa prova, mas na hora de entregar o cartão, né, com o cartão de respostas, eu demorei um, dois minutos a mais né, na, no preenchimento das bolinhas e, e aí isso foi suficiente para eu ser desclassificado na prova e na avaliação inteira. Né? Então eu tinha ido bem na primeira prova, eu tinha ido melhor na segunda prova, eu teria uma nota ainda maior do que o, o nível de economia, já estava entrando no nível de, de medicina direito. E... Mas como eu demorei dois, dois minutos a mais para entregar o cartão, para terminar é, o preenchimento do cartão, eu fui desclassificado. Né? Então isso foi um, um evento, um fato bem é, doloroso, né? bem, bem chato, bem... É, que, que, que me deixou bastante marcado né, com, essa, com esse evento, e isso me, me fez me, me, é, mergulhar dentro de mim e é, busca por uma forma mais inteligente, mais segura, mais garantida de eu ser aprovado no vestibular. Porque agora eu ia passar é, a, a entrar na, na, no nível de concorrência de todos os outros alunos, né, enquanto o PAS, o Programa de avaliação seriada, ele me deixava num grupo concorrendo só com outros alunos do mesmo ano que eu, né? enquanto no vestibular eu já concorria com alunos que já tinham terminado o segundo grau, que já estavam fazendo cursinho é, e que estavam só se preparando para o vestibular. Né? Então, era um outro nível de concorrência. E, é, então, no terceiro ano do, do segundo grau, eu passei o ano inteiro né, me preparando com um foco muito maior, sabendo que no fim daquele ano eu teria que fazer o vestibular e eu só tinha uma chance né, de, de aprovação, ou senão eu próximo ano eu teria que fazer cursinho de novo e, e tentar o vestibular é, mais uma vez. Né? Então, é, aí como eu é, busquei me preparar para esse, esse evento, para esse vestibular? Né? Eu... É, Trazendo essa, esse aprendizado da outra prova, da prova que eu, que eu perdi por causa do tempo de, de preenchimento do, do, do cartão, eu é, percebi que, na verdade, tudo que a gente estava estudando na prova, na, na forma de se preparação de, de para essa prova, estava invertido, estava de cabeça para baixo e a gente estava estudando o contrário do que deveria estudar, né, ao contrário do que deveria estudar. E como deveria ser, então? É, bom, se o motivo da minha desclassificação foi o preenchimento do cartão, então logo o cartão preenchido no tempo é, é a coisa mais importante da prova. É a coisa mais importante de todas é, do que, e mais importante até do que os conteúdos. Né? Então é, preencher o cartão deveria ser o centro da minha estratégia e, é, e, e, e a aceleração né, a, a, a, da, da, desse processo de preencher o cartão e, e garantir o cartão máximo preenchido deveria ser o centro da minha estratégia é, e não o conteúdo que eu estava estudando. Né? Porque o conteúdo eu, eu tinha é, bastante bagagem. Eu tinha ele bastante assimilado. Né? Não estava aí a questão. Mas é, focar no conteúdo pode ser um, um perigo. Por quê? Porque o conteúdo que cai numa prova de vestibular é muito grande. Né? Um ano inteiro de, de conteúdo. E, e quando você estuda focando no conteúdo, é muito fácil você se perder, porque não tem um foco. O conteúdo é muita coisa para gente chamar isso de foco. Né? O foco tem que estar realmente no, na maneira como você é avaliado e principalmente como que você é como que você é, transmite para a banca avaliadora é, a sua avaliação, né? que é pelo cartão de respostas. Então, é, o segundo ponto é que o tempo fazendo essa essa prova deveria ser mais bem utilizado, né, do que eu estava utilizando. Então, o uso do tempo passou a virar a segunda coisa mais importante do que é, do que o conteúdo, né, do que ah, o resto. Então, em primeiro lugar o preenchimento do cartão, segundo o tempo e como eu usava o tempo é, de, de da prova. E isso me ensinou né, esse primeiro princípio que, que eu entendo que ele é o mais importante para qualquer meta que você vai alcançar, que é o princípio da supervisão. O que, que é o princípio da supervisão? É o princípio de que você primeiro tem que ter uma supervisão, uma visão do todo, uma, vira, uma visão geral ou uma contemplação do que você deseja para então você é, ter a ação. A supervisão ela é primeiro necessária, é, vem antes da ação. E no caso da prova de concurso, ter essa supervisão significa você é, ler a prova do começo ao fim, antes de realmente começar a fazer a prova. Né? Então, essa virou a primeira, o primeiro procedimento ao receber o caderno de provas. Eu primeiro comecei a ler ele até o final, né, sem fazer as questões, mas para primeiro ter essa supervisão da prova. Né? Saber aonde estavam as áreas mais mais é, fáceis, mais difíceis, aonde eu deveria concentrar o meu, o meu tempo. Né? E, e nunca pegar e começar a ler e fazer as questões uma por uma na sequência que a prova vinha. Por quê? Porque aí eu poderia ficar preso em alguma questão muito tempo, me, me distrair nela e assim meu tempo é, ser consumido. O tempo é o recurso mais precioso né, para você nessa hora. Então, é, esse é o primeiro princípio, essa é a primeira dica. Tenha a supervisão, né, que, que você vai é, saber aonde agir de modo mais estratégico. Né? Eu não tinha ainda jogada, não tinha esse quadro para colocar né, a, a, o conteúdo que eu vou, que eu vou abordar. Né? Editais, por exemplo, você pode fazer isso e isso pode te ajudar a, a ter a supervisão, né? é, mas antes eu não tinha e, e fiz essa supervisão dessa forma. Eu lia várias vezes e voltava no caderno de, de, de questões né? antes de enfrentar as questões. Certo, então nós falamos sobre o princípio da supervisão, né? que na jogada é, tem outro nome, que é a contemplação. A fase 4, o elemento água, né, da fase das quatro fases do jogo, mas a gente vai falar disso é, no próximo módulo. Vamos agora para o segundo princípio, né, que é o seu algoritmo de decisões, né, o seu algoritmo de é, priorização das, suas, é, das questões que você vai fazer, as que você vai deixar para o final da prova. Isso é muito, muito importante também, porque... Porque quando você não tem um algoritmo, você pode acabar fazendo as, as, as questões numa sequência, na sequência que ela já está dada. E essa sequência está programada para ter é, pegadinhas para você, para colocar armadilhas onde você vai perder tempo em alguma questão e vai deixar questões fáceis que estão no fim da prova, sem resolução, sem resposta, porque você é, simplesmente seguiu a ordem, que a prova já vem, né, e, e aceitou aquela ordem como a sua ordem de, de resolução da prova. Então, não faça isso porque isso é, está programado para, é, justamente, eliminar pessoas que têm esse, esse, essa atitude, essa abordagem. É, então, com, como não fazer isso? Você precisa de um algoritmo de priorização das questões. Como você vai priorizar essas questões? Né? primeiro vamos explicar o que é um algoritmo, né? um algoritmo é uma fórmula né? é basicamente um, um procedimento, é um fluxograma, é, um, é um, uma forma de proceder em relação a alguma coisa né? por exemplo, é, se você tem, é, é, é, um, se tem um, uma panela no fogão pegando fogo existe um procedimento, né? primeiro que você faz, você tem que desligar o fogo né? antes de tentar apagar o fogo da, da, da panela, esfriar a panela, você tem que eliminar o que está causando o fogo. Né? Então isso é um procedimento, né? e, e se você olha os corpos de bombeiros nas cidades eles têm treinamentos, têm, é, é, existe uma forma oficial né, de se proceder diante disso, isso é passado para você quando você faz o exame da, da carteira de motorista, né, para profissionais, motoristas, taxistas, é, quem trabalha e precisa agir no, com primeiros socorros. Esses primeiros socorros são um procedimento, são um algoritmo né, de, de sequência de ações né, e, e que colocam tarefas do tipo, ah, primeiro você tem que ver se existe algum, algum outro perigo em volta, primeiro você tem que afastar a pessoa do perigo, antes de qualquer ação você precisa... É, ter é, se certificar dessas coisas e na prova é basicamente a mesma mesma abordagem a mesma seriedade da sua abordagem na prova existe a sua chance ou não de é, de, de aprovação nessa prova igual num, num, numa situação de primeiros socorros é uma vida que pode estar em jogo numa prova como essa é a sua vida que está em jogo né é, óbvio que, óbvio que não é a sua a sua, a sua vida fisicamente falando, né? mas é o futuro que você deseja que está em jogo. Então é a sua vida em jogo também e esse procedimento, esse algoritmo tem que ser é, levado a sério da mesma forma, porque é sério mesmo. E é, quais seriam essas é, sequências, né? esses procedimentos, essas é, prioridades que você vai fazer? É, o primeiro mais óbvio você... Tendo a supervisão, né, feito a leitura e voltado na leitura do, do caderno de questões, você tem que ir naquelas que você sabe, opa, essa aqui é garantida, essa eu tenho certeza absoluta é, da resposta. Então, faça logo essa questão, marca logo essas, essas, essas respostas né, no seu caderno de, de questões, porque ela já está garantida, ela é fácil o segundo ponto vai ser é, aquelas que têm maiores pesos né então você já fez as que estão garantidas sobram as que as que você ainda não sabe se sabe a resposta dessas existem as, as, as que você é, acha muito difíceis e as que você não acha muito difíceis né então qual você vai priorizar primeiro óbvio que você não acha muito difíceis. você vai tentar resolver primeiro as que você acha que tem mais mas capacidade de resolver e de chegar na resposta certa. Né? Então, é, o algoritmo é, você primeiro garante as que já são fáceis, as que estão garantidas, depois você vai brigar pelas, pelas as questões que você é, não sabe, se são mais fáceis ou mais difíceis, e por último você vai deixar aquelas que você nem sabe se você sabe, né? se, se, se, que você nem nem é, sabe se, se se consegue responder elas, né? Deixa elas para o final mesmo, deixa elas para depois de responder o cartão. Né? Então, uma vez que você fez as garantidas e fez as que você acha que conseguia fazer, você para a prova e preenche o seu cartão de respostas, né? Por quê? Porque aí você já Conseguiu é, passar para a banca avaliadora ali, marcar aquilo que você é, sabe garantidamente que você sabe. E vai ainda com isso deixar um tempinho sobrando no final da prova para você resolver questões mais difíceis, que às vezes tem pesos maiores e que aí resolvida ela você só vai lá e pô, marcou no cartãozinho. Então não tem é, o, o, o mesmo risco, você diminui o seu risco de, como eu, é, ser desclassificado porque eu estava no processo de passar as questões para o cartãozinho, né? Então, com isso você já preencheu, faltando aí pelo menos uma hora e meia, uma hora para o fim da prova, você já preencheu a, as questões garantidas da prova, então desclassificado você não vai ser e com certeza alguma nota legal, razoável você já vai ter. Você vai agora no final brigar por, aquelas provas, por aquele, aquela pontuação que vai destacar você. Né, que vai, às vezes, ser a pontuação necessária para você é, alcançar aquela nota de corte de, dos cursos mais difíceis. Né, e, é, e é aí que vai estar tá, realmente o, o momento o clímax, né, o momento mais intenso da, da sua... intensivo da sua ação, né, porque aí o seu tempo vai ser mais curto e as questões são mais difíceis e realmente o que está em jogo é muito mais... É, é, é muito mais tudo ou nada nesse nesse momento né que é o terceiro é, nível de dificuldade é, que você vai que você vai separar e como você vai organizar para saber é, qual é qual na, na, na, ao longo da prova é fácil você marca um, um, um símbolo uma letra por exemplo se você é, achar que a questão é fácil você faz logo né? Se ela é média e você não quer fazer agora, acha que não vai dar tempo de fazer agora, escreve M nela. E aí, é, na volta, você, você resolve essa questão. E se ela for muito difícil, né? se ela for mais difícil, você escreve um D. Para que você é, deixe essas questões para depois. Para depois de preencher o cartão, para depois de resolver as garantidas, as fáceis, as que você sabe que consegue. E com isso você também... É, se previne daquele tipo de concurso onde você marcar uma errada perde ponto. Né? Tem concursos como aqui em Brasília, no CESP, é, onde, você, é, onde você, quando marca positivo, você faz ponto, se você não marca nada, nem ganha, nem perde, mas se você marca um, um, um, uma resposta e está errada, você perde um ponto de uma questão que você já tinha acertado. Então, é, essa, essa abordagem também ela é muito boa para você evitar isso, né? para que você minimize o, a, sua, a sua chance de, de perder questões que você acertou por causa de errar outra questão. Né? Então, esses três é, né, graus de dificuldade e passos né, de, que você tem que fazer no preenchimento da prova, né, na resolução da prova e preenchimento do cartão, é, nessa sequência, vão te ajudar... A, no final da, da prova, já ter garantido né, o, o, alguma pontuação no seu cartão de resposta, já ter garantido uma pontuação razoável é, com as questões de média dificuldade que você já resolveu e ainda vai sobrar o máximo tempo possível né, para você é, fazer com mais calma e com a melhor, melhor vamos dizer é, capacidade de pensamento é, as questões mais difíceis no final, onde, onde realmente é aí que estão que tá em jogo as melhores vagas, é, as melhores posições no, no jogo e, é, e, e a, a concorrência entre os melhores é, estudantes, né, entre os melhores candidatos. Então, se você seguir esses passos e só eles, mesmo sem fazer a jogada, sem fazer esse curso até o final eu tenho certeza que você já vai mudar muito e vai ter um resultado muito melhor na sua na, no seu concurso, na sua prova, na sua avaliação. Por quê? Porque você vai estar tá seguindo um algoritmo de eficiência do tempo. Você vai estar tá seguindo um procedimento idealizado para que sobre mais tempo para você no final da prova é, resolver as questões com mais calma e também sem o medo de, de o tempo final de preencher o, o cartão né? Às vezes você está lá muito tempo preenchendo, marcando aquelas bolinhas, sua mão começa a cansar de preencher de, as bolinhas né? e você começa a ficar nervoso. Então todos esses elementos você vai contornar e vai driblar e um, e um estudante, um candidato que tem menos experiência nessa prova vai cometer esses erros que são realmente para eliminar é, os, os menos experientes ou os, os menos preparados para essa prova e só com essas dicas desse vídeo, desse vídeo até aqui, você já vai é, se garantir eliminar um monte de chances de ser eliminado. Né? E vai driblar um monte de chances de ser eliminado que a avaliação já colocou para você. Então, é, esse é o módulo 1 um desse curso. Nos próximos módulos a gente vai é, mostrar como a jogada, como você pode é, planificar, visualizar, o espaço-tempo que você tem de preparação para a prova e como usar esses quadradinhos de tempo da maneira mais eficiente, considerando a sua, é, o seu tempo, os seus recursos para estudar, mas também é, a maneira como o cérebro funciona, como funciona a, a, a nossa assimilação do conhecimento, né? porque ela não é tão simples e linear quanto a gente imagina. O cérebro, na verdade, a gente aprende quando a gente deixa o estudo e, e relaxa e vai fazer outra coisa, é que é, a, a, a, aquele, aquelas informações começam a se correlacionar no, no nosso inconsciente e, às vezes, é que a gente para e, e em algum momento, tem uma reflexão e algum alguma coisa, alguma, algum conteúdo, finalmente cai a ficha, né? é aí que você tem o ah, né? e, e você realmente está é, internalizando aquele conhecimento. Não é na leitura, né, sentado na mesa, é, com o livro aberto, que você vai ter sempre o um insight. Né? Esse insight ele acontece é, em, uma, em uma frequência cerebral que às vezes não é a frequência que você está enquanto você está estudando, que você pode estar tá em beta, né, enquanto você está estudando, e esse insight ele só acontece em gama, né, que é uma outra frequência mais alta do cérebro, e a gente é, vai, vai falar dele no módulo 2, então daqui para frente é, só tem acesso quem, quem fizer esse curso, e, é, e vai ter é, junto com a gente o acompanhamento de um grupo de apoio, né, com outros estudantes, comigo, com outros instrutores, né, que vão estar lá à disposição para ajudar você a hackear o seu método de estudo e alcançar a sua melhor pontuação possível. <tos>